Sim. É. Então, a agricultura sintrópica também utiliza o eucalipto, mas numa perspectiva muito diferente do que vem sendo implementado aqui na região. Porque, basicamente, o que a gente vê aqui, que vem gerando grandes impactos ambientais, é o fato de ter sido implantado as monoculturas de eucalipto, que são, inclusive, chamadas popularmente no Brasil de desertos verdes, né? e que acabam gerando uma paisagem mais monótona e tem outra questão ambiental do eucalipto, que é o fato de que é uma espécie que tem uma exigência muito grande de água. Então acaba que numa região que já está suscetível à seca, você implementar uma monocultura de eucalipto, você acaba gerando grandes impactos, principalmente nas nascentes e nos recursos hídricos de uma maneira geral. Mas isso é por conta de um mau aproveitamento do solo, porque ao contrário dessa perspectiva de uma monocultura de eucalipto, a agricultura sintrópica permite que você articule o eucalipto com outras espécies e acelere processos de recuperação ambiental, principalmente utilizando essa madeira do eucalipto para reincorporar no solo, produzindo novo solo né, a partir dessa decomposição da madeira, e também auxiliando no processo de retenção de água no solo, né, da umidade natural e nutrientes também pela decomposição da madeira. Né? Mas a questão principal é que, nesse caso, o eucalipto sempre vai aparecer de uma maneira articulada com outras espécies, muitas vezes em fileiras com bananeiras também, até porque a bananeira, ao contrário do eucalipto, tem uma propriedade de retenção de água no solo. E uma outra vantagem do eucalipto, principalmente numa perspectiva de agricultura sintrópica, é porque uma vez que você poda o eucalipto, que é, a poda é basicamente uma das grandes chaves da agricultura sintrópica e essa poda do eucalipto gera uma produção de hormônios vegetais que incentivam inclusive o desenvolvimento de outras espécies no terreno. Então tem muitas vantagens de você implementar o eucalipto, mas se você tiver numa perspectiva de agricultura sintrópica e não de uma perspectiva de monocultura, de desertos verdes. Voltando ao assunto do, das panques, tem algum por aí? Hum. Esse aqui parece o picão, né? O picão, ele é usado mais para chá, não, não, não sei se chega a ser alimentício, não. Ah, não. Não tô vendo nenhum aqui, não. Aqui é capim. Ah, aqui, esse, esse aqui é um amarantos. Esse aqui. E não, não é não. Não, parece, mas não é não. Um, então, é, fala um pouco dos, dos, dos, dos punks da região e depois a gente vai... Bom, entre as, as punks da região, Sim. basicamente eram a... Está sentado? Sim. Então, com relação às punks que ocorrem naturalmente aqui na região, são plantas que eram muito utilizadas antigamente né, pela população local, principalmente quando não existia muito essa entrada de produtos externos vindos de outras regiões. É, nessa época, a população acabava encontrando né, e comendo o que tinha na região, muitas vezes plantas que hoje em dia deixaram de ser consumidas, mas que seria interessante até mesmo recuperar esse consumo, até mesmo para ajudar nessa diversificação da, da alimentação local. Como alguns exemplos de plantas que você encontra facilmente por aqui, que são alimentícias e não convencionais, é possível citar o caruru de porco, que é o Amarantos, e né? tem inclusive estudos mostrando que a semente do, do Amaranto pode ser utilizada inclusive para auxiliar processos de recuperação de memória né? de, de seres humanos, principalmente de crianças. É, tem a língua de vaca, quebra-tigela, é, melancia do mato, algumas frutas como o melão de São Caetano. É, são muitas plantas que realmente não, não são comercializadas e não são reconhecidas pela indústria, mas que tem um valor não só nutricional, como até mesmo histórico e cultural para essas comunidades, auxiliando. Por exemplo, um exemplo interessante foi na seca, numa das maiores secas que ocorreram aqui na região, quando muitos dos córregos secaram e a população local desenvolveu uma técnica para aproveitar o mucunã, que é uma batata, que é encontrada principalmente nas beiras de córregos e rios e que é uma batata que tem toxinas mas que quando ela é lavada de maneira correta é possível tirar essa, essa propriedade tóxica e manter nutrientes e com isso eles conseguiam fazer um mingau de mucunã que salvou a população local durante esse período de maior seca que ocorreu aqui há algum tempo atrás. Quais seriam os obstáculos maiores para implementar é, a agricultura sintrópica aqui? Está ah, tranquilo aí a vaca? Ela é, tem, está é, bom. Está comendo. Eu acho que ela está se aproximando muito, não? É, mas ele está comendo. Ele. Se ele estava tá bravo, ele ia é comer. É, então entre, como alguns obstáculos para a implementação da agricultura sintrópica na região, eu acredito que Deve até um Minha esposa tem medo de vaca também, né? ela, ela sonha com vaca. É, não, eu, eu, essa vaca já correu atrás de mim da outra vez que é eu estava aqui, por isso que eu fico meio cabreiro com ela. É. Mas ela correu atrás de mim porque ela correu atrás da Emily, na verdade. Ela queria pegar era a Emily e eu tava protegendo a Emily, então... Ah, não teve que proteger a Fiquei no caminho. Espera <risos> É... Calma, deixa eu pensar, com relação ao é obstáculo... Bom. É porque eu não sei se é bom eu falar também de questão política, né? Não, Ou esse não vídeo não, né? esse vídeo vai ser só para lá para fora, vai ser postado no YouTube? Não, vai ser postado publicamente, né? Acho que quem vai ver... Não, acho que é melhor você não falar de política, né? É, é porque, quem sabe... Né? É, assim, eu, eu sei que... Eu... Tem um